Novembro agora tá sendo ótimo, né? E novembro agora eu, eu não, não fiz bem ainda, não contei bem, assim, mas uh, se bem que eu também não trabalho só com a reflexologia, né? Eu te, faço outros atendimentos, assim, mas eu acredito que eu tava vendo, olhando ali, que vai passar bem longe de 100 atendimentos nesse novembro. Então, eu sou Roseli, sou de Itaíó, Santa Catarina, bem no sul de Santa Catarina. Já estou com o professor, acompanho o professor há algum tempo, já fiz todos os três cursos, já estou trabalhando, muito contente com os resultados. Que legal! Itaíó, tá trabalhando bastante. Bastante. Fala para mim desse trabalhar bastante. Como que é isso, José? Então, que nem a, a Juarina falou, a gente, a gente procura atender todo mundo assim, da melhor forma, né? mas assim, eu, graças a Deus, comecei, fiz o primeiro curso com o professor, foi finalzinho de julho, e aí fiz aquele, aí eu não estava trabalhando, assim, eu só fazia umas cortesias e alguma coisa. Setembro eu comprei o MAD e, o, e a Essência do Ser, terminei, comecei a assim, fazer mais do dia 20 de setembro para frente, mais ou menos. E aí setembro já foi bom, outubro foi melhor, e agora novembro, então, está sendo ótimo. Ah. Novembro, assim, todos... É, eu botei, assim, tipo, uma meta que eu possa atender, tipo, quatro horários por dia, assim, também dizer, fechados, até tem dias que dá... Só para ver onde ontem eu estourei um pouquinho os horários. Foram sete. Uau! <risos> Fala para mim, então. Eu acho que, não sei se você está fazendo os levantamentos, né, Melissa? você falou que setembro... Qual a sua Setembro foi bom, outro foi melhor, outro foi ótimo? Como que é isso? Foi. Novembro agora está sendo ótimo, né? E novembro agora eu, eu não, não fiz bem ainda, não contei bem, assim... Mas, se bem que eu também não trabalho só com a reflexologia, né? Eu faço outros atendimentos assim, mas eu acredito que eu estava vendo, olhando ali, que vai passar bem longe de 100 atendimentos nesse novembro. Como? Bem... Vai, vai, passar... Vai, vai passar de 100. Atendimentos de reflexologia... Não só da, reflexo... da reflexologia, vai ser mais ou menos uns 70, 80 atendimentos, né? Ah. E daí sempre tem outras massagens que eu faço, tipo assim, ontem eu até achei engraçado que eu tive que estourar um horáriozinho ali, que o rapaz caiu do cavalo e se machucou, <risos> e eu tive que socorrer ele, né? Mas assim, é... tá sendo muito bom, e até então com as outras massagens que eu fazia, a reflexologia me ajudou muito, porque eu pude complementar muita coisa que eu não estava dando conta. Então, daí agora, sim, complementou bastante coisa. Eu estou curioso para perguntar. Não sei se eu devo perguntar, eu não sei se o pessoal quer saber. Você falou que você fez 70 a 80 atendimentos esse mês aqui de novembro, só com a reflexologia. Só. Será que eu devo perguntar ou não? É só o professor multiplicar. <risos> então, eu vou perguntar para o pessoal que está aqui ao vivo com a gente. Pessoal, vocês querem saber o quanto a Joseli faturou no mês de novembro? Não responde. Se o pessoal, falou que, se o pessoal falar que quer saber, eu pergunto. Tá? É, em setembro, quantos atendimentos você teve em setembro, mais ou menos? Em setembro eu assim os atendimentos eu não lembro mas assim eu acho que foi na faixa de 800 a mil mais ou menos foi mil reais 800 a mil reais é. até 70. então que eu comecei da, da metade mais da metade de setembro porque eu não senti ainda aquela segurança total e eu não gosto de trabalhar meio com medo sabe eu hum. gosto de ter certeza e... e aí outubro como que foi outubro Outubro foi uns dois e pouco, já dois e quatrocentos, por ali. 2,4. E agora, rufem os tambores. Pessoal, pessoal, quer saber? Eu quero saber. Então, conta, você está cobrando quanto o atendimento da reflexologia, Joseli? 50. 50 reais. Você fez 70 a 80 atendimentos. É, mais ou menos isso. Eu vou multiplicar isso por 70 ou por 80? É 75, vamos dizer, vai que ainda apareça alguma. Hoje é dia 29? É, é para hoje eu tenho 4 ainda, já agendado hoje, 4. Amanhã tem mais 3. Eu vou pedir para o pessoal aqui, pessoal, façam a conta aí. ó, Multipliquem aí, 75 vezes 50. Não fala não, Joseli. Deixa o pessoal quebrar a cuca. Vamos ver quanto que vai dar. 5 vezes 5, 25. Vai vale 2. 35 35, 35, 35, Quem que vai fazer a conta para a gente aí? Que a Joseli faturou agora no mês de novembro. Deixa eu ver quanto vai ser. A pessoa está falando 4 mil. É isso, Joseli? Mais ou menos? Quase isso. Quase isso. Né? Quase isso. E se eu não errei na minha conta... 75 vezes 50, é, 35 deu 3.750. É, mais ou menos isso. Em novembro. O acumulado, vamos fazer o acumulado? Outubro, setembro, outubro, novembro. Então, 0, 0, 0, 5, 8, 15, 16, 17, 18, 19, vai 1, um, 3 4 5 6 6950 Tá bom? Muito bom. Ótimo. Nossa. É que até então aqui, professor, como é uns municípios pequenos, sabe? Então assim, é ninguém conhece, assim, ninguém, eu falo assim, tem muitas pessoas, ah, eu falo da reflexologia e tal, eles não conhecem. Aí eu explico e falo como é que é. Eles assim, todo mundo Fiquei interessado, porque assim, eu, eu tenho uma, uma grande clientela já de massagem de há muitos anos, 25 anos já, né? Então, todo mundo me conhece, assim. E ah. aí eles vêm, eu falo, eles se interessam. Às vezes, às vezes eu chego da cortesia, às vezes não. Eles querem já fechar um pacote direto e... Joseli, como você enxerga o futuro para você? Qual, você tem algum oh. plano? Você está deixando... Deixando a coisa fluir. Como que tá Assim, eu ve... é que eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, com, com o público, né? Então, assim, é uma coisa que me realiza muito. E eu sempre queria trabalhar com, com uma certeza, bem certeza, do que eu estava fazendo, né? Então, essa foi uma porta, não foi só uma, foi várias portas né, que se abriram e eu quero continuar... Não... Vai, vai sempre, sempre melhorar, sempre aprender mais, sempre tudo mais. Legal, bacana. E você é da turma de setembro mesmo ou é anterior? É, o, o, o MDF eu fiz, comprei finalzinho de julho, fiz em agosto. né? É. É. Daí o é. MAD e a Essência do Ser foi setembro. Isso, então é uma sequência, né? É. E... E está acompanhando aquilo que a gente ensina, né? Tudo, tudo, tudo que eu consigo acompanhar. Ontem à noite eu tava, fiz uns atendimentos, aí tava, o professor estava no YouTube, foi só a cliente embora, eu ligeiro peguei o telefone, vou ver o que o professor estava falando, aí fiquei até o final. Que legal, que bom, que bom. Sucesso total, fico muito feliz. E a transformação em casa, melhorou bastante bastante até aqui nem eu digo eu sou suspeito falar mas assim aos problemas os, que nem, que nem diz o professor não seriam problemas desafios né ah, não não não segue mais comigo ficaram no passado <risos> que bom Roseli, adorei falar com você você quer trazer alguma coisa perguntar alguma coisa para a gente hoje então é até uma perguntinha que eu queria fazer pro professor até essa cliente vem hoje hoje eu tenho um horário para ela ela, ela sim, é, é uma, uma cliente que ela tem, ela, de vez em quando, assim, ela diz que ela sente um calorão muito forte na cabeça e daí os pés e as mãos ficam muito gelados. Ela sente assim, um gelo no, nos pés e as mãos e daí ela diz que ela sente uma fraqueza e que ela tem que deitar, ela não se aguenta em pé. Ela deita um pouco, vai até que passa aquele calorão e aquela, o gelo dos pés e das mãos, aí vai de novo. Só que assim, eu percebi né, na, que ela vem agora, ela já veio duas, duas massagens, ela vem para a terceira hoje. Né? Então ela é... Eu acredito, assim, estudando ela, ela está num quadro de talvez muita tristeza ou até revolta, porque questão familiar, sabe? Então, assim, ela na, já na primeira massagem, tipo assim, sabe quando a, pre, a pessoa quer falar tudo e assim, o professor sempre fala assim, corta o assunto, não deixa, porque ele pode a vez falar demais, né? Mas assim, eu até tentava fazer isso, mas sabe quando ela está desesperada para se livrar daquilo tudo? E, então, assim, ela deu, ela já está bem, mais calma, assim, eu vi que ela era muito agitada, né? Uhum. Então, nessa última massagem da semana passada, ela estava mais calma. Só que ela disse que esse gelo ainda continua. Tá. Que idade que ela tem? Acho que 27, 28. Ela é bem, bem nova ainda. Nossa, 27 anos. Ela é casada? Sim. Até então que depois que ela casou, ela disse que, na verdade, até piorou, por causa, não sei, não sei se eu posso, bom, eu não vou citar o nome dela, né? Mas, assim, o, o problema dela é que quando eles eram muito crianças, eh, o pai e a mãe separaram. E daí eles eram em quatro irmãos e eles ficaram com a mãe. E a mãe não foi uma boa mãe para eles. Tipo assim, a mãe trancava eles dentro de casa para sair para as baladas e deixava eles trancados. E, e era a mãe batia muito neles. Ela era muito agressiva, sabe? Tipo assim, ela fala para mim que a mãe não gostava deles. Não gosta até hoje. E aí então ela ficou mãe. Ela tem um menino. Ela ficou mãe e tipo nem na gestação nem no resguardo, quando o menino nasceu, a mãe dela não veio ver ela. Então ela e ela é meu. Ela é tudo para aquele menino, né? Então ela não se conforma de a mãe dela não gostar deles do tanto que ela gosta do filho dela. Então, eu não sei se isso é uma amada, se é uma tristeza, ou o que, que pode ser. Ai, eu queria falar tanta coisa, só que eu estou no meu horário agora. Joseli, você pode vir amanhã aqui, ao vivo, com a gente? Posso. Pode. Pessoal, posso, vou... posso deixar, deixar esse assunto para amanhã? Aí amanhã a gente continua com essa conversa, porque eu vou precisar de mais tempo. É, até então eu estava curiosíssima para falar com o professor, só para o professor é. dar uma ajuda. Aí, mas não tem problema amanhã, não é Ela vai passar com você quando? Hoje. Hoje à noite. Hoje à noite. É. É. A essência do ser você fez, né? Sim. Uhum. Eu até estava lendo isso ontem à noite. até. Isso. É... Ela... Você já fez três sessões com ela? Não, duas, duas. A então, terceira hoje... é hoje A terceira é hoje Hoje a terceira Sim. sessão hum... Cara, É que eu preciso Tem compromisso agora Se eu abrir o assunto agora preciso... Não tem problema, professor Eu vou falar assim para você assim, Bem rapidinho Lá na essência do ser tem lá o, a parte do vítima ou algoz. Isso, eu estava lendo isso ontem à noite. Eu estava lembrando dessa parte. Isso. Você está aqui com a gente aqui no Ao Vivo desde, desde aí, cedo ou começou agora? Não, desde quando o professor abriu. Ah, desde desde... Você viu falando com a Edna, né? Vi. Vi. Eu falei sobre vítima ou algoz. Isso. Por questões lá também, lá familiar e tal, tem uma confusãozinha lá para resolver. Sim, eu vi. É. Então, nossa. Ai, é que é uma escola, né? A vida da gente é uma escola. É o personal trainer dela. Exatamente. Hoje ela está passando por uma situação. Né? Tá, não é regra, tá, pessoal? Não estou dizendo que isso ocorreu de fato. Não é regra, mas existe uma grande tendência. Até porque o acaso não existe. Está lá na essência do ser, o acaso não existe. Não existe, é. Se está ocorrendo alguma coisa hoje, é porque em algum momento isso foi plantado. E aquilo que está ocorrendo hoje é colheita. Se ela está colhendo isso... É porque isso, em algum momento, foi plantado. E ela está colhendo. Verdade. Então, lá na essência do ser, também tem lá o exercício do anjo da guarda. Eu lembrei disso também. É isso que eu até, eu até pensei. Uma será? amarrada com a outra. Então, é. ela precisa trabalhar bastante essa questão também do anjo da guarda, a espiritualidade... O exercício do perdão, né? Pensar nos anjos, né? Os anjos manipulando energia para facilitar uma aproximação dela com a mãe dela. É, até ela, ela falou para mim que ela tenta, ela tenta fazer aproximação, mas cada vez que ela tenta se aproximar, ela se decepciona mais. Isso. Então, faz esse exercício. Se você vê que tem que ser muito sensível com isso, tá? Se você perceber que ela vai suportar o exercício, o exercício mexe muito com as estruturas da gente. É. Se você, perceber, é aquilo que eu falo no curso, o cliente tem que estar maduro. O cliente tem que estar maduro para você avançar. Se ela estiver madura, aí você avança no exercício do anjo da guarda vai avançando uhum. porque depois que você abrir essa questão do vítima ou o se você abrir esse assunto você precisa finalizar com o exercício do anjo da guarda uhum. para deixar esse assunto aberto esse assunto você tem que começar ele no primeiro momento ele não causa um negócio bom na pessoa mas aí você ajusta isso no final com o exercício do anjo da guarda. Uhum. Pra trabalhar Entendi. A espiritualidade, entender que cada um é cada um, cada um tem um histórico. Uhum. Se a mãe dela passou por isso, se ela tem essas características, é porque a mãe dela tem um histórico dela, da existência dela. É muito profundo isso. Uhum. Uhum. Te ajudei? Nossa, muito, muito já. Já me ajudou muito. Bom. E aí, se você puder entrar amanhã, até para você dar um feedback para a gente do que foi a terapia de hoje, né? Para ver, é, para ver como ah, é que ela está. E ela, e a sua cliente, ela é mãe de um filho ou dois? De um, um filho. Um filho. Idade que tem o um menino? Quatro anos. Quatro aninhos, né? Quatro e... aninhos. Então, existe uma série de coisas envolvidas aí. É. Tá bom? Já ajudou, professor. Já... Já ajudou. Isso. Aí amanhã você vem aqui para o 707, né? Amanhã Sim. provavelmente eu faço bem cedinho também. E uhum. aí você traz o assunto, a gente fala um pouco mais, até para os alunos até para o pessoal que está aqui, que não sabe o que é isso que eu estou falando. Tudo isso está dentro do curso, tá, pessoal? É, e aí, amanhã, eu abro um pouco mais esse assunto para vocês. Tá bom? Hum, tá bom. Obrigado, Joseli. Sucesso para você. E olha. Obrigado, mas... professor, viu e... que eu troquei a, a, lá no Instagram tudo, professor Viu, que eu troquei o nome lá, tudo. E deixa eu ver aqui como está seu perfil. Ah, Joseli ponto reflexoterapeuta, tá com jaleco, bacana, muito bom Joseli, Ros... é Roseli. Roseli. Roseli. Roseli, Roseli, muito bom Roseli, Roseli ponto reflexoterapeuta, ah, me conta, o dia que você mudou, como que foi? Nossa, meu chapéu, isso deu tanto do comentário, tanta, tantas pessoas curtindo, tanto, nossa, nós fiquei, é montes e montes de comentário todo. Até então, que daí desses comentários já apareceram muitos clientes pedindo, daí eu não coloquei número de celular, nada, né? Ele já pode me passar seu contato e tal. E assim, muita gente. Tá vendo, pessoal? Para vocês que estão aqui, vocês estão olhando o perfil da Roseli, roseli.reflexoterapeuta. Então, eu oriento os meus alunos a mudar o perfil aqui no Instagram. Não adianta ter um perfil, um exemplo, da roseli, não sei como que era o perfil da Roseli. Não adianta ela ter o perfil roseli.12345. Não quer dizer nada. Roseli, underline e sobrenome, e mais um número, mais um código. Não quer dizer nada. Agora, quando ela coloca roseli.reflexoterapeuta, as pessoas já identificam ela aquilo que ela faz. Então, essa é mais uma dica do curso para vocês. Até então, outros, às vezes, mandam mensagem perguntar, ah, mas o que quer dizer isso? Eles não conhecem, mas o que que faz... que muda? Porque daí sabe que eu trabalho com massagem. Eu digo, não, é só alguma coisa a mais. Daí eu passo, explico para eles. Ah, interessante, muito bom.